O que você quer, pão? Oh, Olha é a hora, que você tem que o cardápio. Coloca mais O que você quer, pan? Aqui, então. Deixa eu saber é. O que você quer, pan? Tá ali, ó. O que, se que, que, que, é que, que, é que você quer, Quer ração? vou esquentar Foi? hoje? É. Foi.